Você quer entender como é que um banheiro pronto, um sistema modular, é instalado nessa obra? Bem simples, vou te mostrar na íntegra, na verdade acabou de acontecer e eu fui ao vivo. Gente, primeiro ponto, chegou o nosso módulo no caminhão, igual aquilo dali. Você fez tudo bonitinho, tirou as medidas, igual nos últimos vídeos. Uh, o caminhão tá andando. Ah, e não anda pra trás não, senão você cai. Ah. Igual no último vídeo, né, se você tá acompanhando o especial aqui, né, da Casa rasa. Se inscreveu, botou o sininho, você tá vendo os vídeos. Pois é, gente, esse caminho, ele veio já com o banheiro e a gente já descarregou ele. Ai meu Deus, que nervoso! O que, que aconteceu? A gente pegou aquele braço, tá vendo aquele braço? Passou uma cinta ao redor do banheiro, movimentou ele, puf, Locou no local. Foi isso que aconteceu. Então dá o play agora e vê a emoção que foi essa dama do gesso instalando o primeiro módulo aqui dessa obra. Gente, que medo! Eu fico nervosa demais com esses negócios. Tu não fica não? Vai que essa jossa aqui estoura, arrebenta. A gente vê tanta vídeo assim de desastre no YouTube e a gente morre de medo. Olha, eles estão girando! Pra colocar já na posição certa. Nó que tenso! Tenso demais. Ó oh, só isso? Ai meu Deus! E tá vendo aquilo ali? É o porãozinho depois pra gente fazer toda a parte de esgoto. Que loucura! Hipótese! Pops, sai de perto do banheiro Pops, vem pra cá Isso Vem pra cá, cachorro Dama do gesso é só adrenalina Sai daí, garoto Sai daí Ele adora entrar no vídeo Ó, ó, ó, que legal Ai, meu Deus do céu Tá indo Gente, eles estão apoiando aqui Numas bandeirinhas provisórias Que depois a gente vai tirar Ó oh, como é que é Aí o cara vai só na alavanquinha ali, ó. Você tá vendo? Tá só na alavanca. Gente, que adrenalina isso aqui. Muita pressão pra essa dama. Ela não aguenta, não. E se escorrega a alavanca? E se cai isso aqui? Nossa senhora. E a madeirinha? Eu já falei. Eu queria botar paralelepípedo. Eles querem botar madeira. Briga do século. E agora? Será que vai dar certo? Eu tô com medo desse negócio estourar tô com medo mas eles falaram que não dá nada não que a madeira aguenta compressão e aí você que é calculista de estrutura de madeira aguenta a compressão ou não aguenta só que são algumas toneladas viu algumas e eles estão arriando e ele do outro lado meu deus vamos dar a volta velho do outro lado como é que tá ó que legal aí ele ó o banheiro chegou tá chegando junto à parede de steel frame né aqui Tá na limitaçãozinha, né? Então eles estão com a linha aqui de marcação, né? Tem que chegar um pouco mais próximo. E tá vendo? Ó, vai ter que puxar um pouco mais pra dentro. É isso que a gente vai fazer agora, né, Cícero? É. Cícero me abandonou por três anos, tirou uma féri umas férias. Foi pro Ceará três anos que o homem tirou de férias. Aí voltou pra fazer a sobra em tempo recorde, né, Cícero? É, tem que ser. Ah! <risos> gente, olha só. Nossa Senhora. E agora, como é que vai fazer pra movimentar? E dar um jeito depois, um macaco aí desloca ele. Vai usar até macaco? Por, é, até por causa da fita, não tem como ele botar já no lugar por causa da fita deles. Entendi, senão vai perder a fita. É. Então é isso aí, então, se o Cícero falou, tá falado. Gente, Cícero aqui executa a obra de Steel Frame, é um milhão de anos comigo, viu? Vocês não tem no... Eu trouxe o cara do Ceará pra fazer essa obra. Tá vendo? Ele tá bolado, ele disse que ficou três meses esperando. Esperou não, né? Pensando. <risos> Mentira, não foi tudo isso não. Nossa, deu um trabalhinho trazer Cícero pra cá, viu?